Meu nome é Thais, eu tenho 22 anos, trabalho em duas escolas. Na escola da manhã eu trabalho no berçário e à tarde eu trabalho no nível 2. Eu sou estudante do curso de pedagogia presencial na Onopar. Eu soube do curso através da rede social do Facebook. Eu resolvi fazer porque eu vi que o tema desenvolvimento infantil é, chamou muito a minha atenção. Muitas coisas na, no dia a dia que eu percebo que se a gente souber um pouco mais vai ser melhor. Fui muito bem recebida no curso, é, muito organizado as professoras mostraram ter domínio me sentia acolhida pela instituição as professoras mostraram além do teórico muita vivência muita prática deram muitos exemplos que para nós pelo menos para mim que está começando a carreira de como professora vai ser muito útil eu penso que é, eu não vou ter dificuldades para colocar esses conhecimentos na prática porque as professoras esclareceram todas as dúvidas é, elas demonstraram muito domínio é, apresentaram na prática como que eu vou agir através da teoria. E isso mudou o meu olhar sobre o desenvolvimento infantil. Eu indico o curso porque eu gostei muito, é, vai, vai me ajudar muito no, no dia a dia e eu indico para as professores que trabalham comigo.